Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Fundo do Baú. Olha, quero que você comente aqui o que você acha do Fundo do Baú, quem você gostaria de ver aqui abrindo o baú de recordações e dá uma espiada na playlist. Você sabe que a gente já teve mais de 70 entrevistados aqui no Fundo do Baú. Então, é uma ótima oportunidade para você conhecer histórias inéditas de grandes personalidades brasileiras. Hoje... A minha entrevistada é uma sulista de Santa Catarina, mais especificamente de Blumenau. Ela nasceu no dia 6 de setembro de 1977. Ela já foi, ou ainda é, costureira, modelo, maquiadora, jornalista, atleta, empresária. Nossa, que, que mulher porreta, viu? Ela não é do Nordeste, mas é porreta. E vocês vão ver isso agora aqui comigo, nessa entrevista com a queridíssima Analice Nicolau. Oi, Analice, obrigada. Que bom que você topou abrir o seu baú de recordações para a gente. Oi, Luciana, tudo bem? Oi a todos né, que estão aí assistindo a gente. Não esquece de compartilhar, né? que eu acho que é sempre especial, né, Lu? A gente está podendo contar um pouquinho mais da gente, né? principalmente quando a gente vive muito tempo na frente da TV, as pessoas acabam meio que não conhecendo a nossa parte mais pessoal, mais íntima. Eu acho que o seu programa assim, é incrível por causa disso, de poder mostrar isso e essas particularidades aí nossas também. Verdade, porque eu costumo dizer, Ana, que por mais é, famosa que a pessoa seja e entrevistas que ela já tenha dado, Aqui no fundo do baú, a gente vai lá no fundo, a gente vai buscar aquele objeto da infância, da adolescência, da família. Então, uh, acabam surgindo histórias que... Ninguém nunca ouviu, né? Por mais famoso que você seja. Então, espero que tenhamos boas histórias aqui é, para você, para contar para a gente. Lembrando que a gente pede sempre para o entrevistado trazer três objetos e tem um quarto objeto, que num primeiro momento é exclusivo para os membros do canal. Então, aqui embaixo tem um Seja Membro, com um cafezinho por mês, você vê primeiros vídeos participa de um chat que a gente tem, de um grupo no Telegram, só nosso, todo dia estamos ali batendo papo, tem encontro, todo mês encontro online, para a gente conversar, se conhecer melhor, então olha, super bem-vindo, seja membro para ver o quarto objeto da Annalise Nicolau, primeiro, antes de todo mundo. Mas então, vamos aos três objetos agora, Ana... Vou pedir para você começar por onde, por onde você quiser e o que que você transporta? já vai direto, já, já vai direto assim. Vamos direto. Vamos direto. O que, que você quer tá, Vamos lá. Quer começar por onde? Vamos lá. Eu vou começar por essa caixinha, tá? Eu tenho ela já. Eu acho que faz uns, fazem uns 15 anos que eu guardo, eu tenho ela comigo. Então assim, ela já morou comigo em vários locais diferentes, né? Mas eu sempre é, guardava algo de especial nela. Então, lógico que não poderia ser diferente, nesses últimos anos eu venho guardando é, recordações de amigos. É, eu tenho uma coisa muito particular minha, que sempre no jornalismo, quando algum amigo ia fazer alguma matéria fora, né, viajar por vários locais, que eu não tinha essa oportunidade por ser âncora do telejornal, né, não dava para viajar muito, eu falava assim, você traz uma lembrancinha para mim? E a pessoa sempre... Mas que lembrança que eu trago? Traz uma pedrinha? Daí a pessoa assim... Uma pedra? Eu disse assim, é uma pedra. Uma pedra que só tem a energia desse local. Então, ele foi assim com vários amigos, né? Tem mais do que essas que estão aqui. Tem, tem do Marcelo Torres, que trouxe da África do Sul tem da Raquel Sherazade que viajou, não sei, nem lembro agora para onde que ela viajou e trouxe também, então são pedras que eu guardo com carinho, né? e também eu, de vez em quando, quando eu acho que elas precisam tomar um pouco de sol, um pouco de chuva, eu também coloco elas na rua, eu sou né, é, reikiana, então... É, a gente trabalha a energia da natureza também, então eu faço mandalas com ela, coloco todo mundo ali reunido. Então eu vou lembrando, lógico que eu não sei mais qual pedra é de quem. Né? Eu deveria ter colocado um nome, pelo menos. É mas, quem, eu sei, né? é, mas eu sei que todos estão ali. Então, todos estão reunidos, todos estão aqui guardados no meu coração. E sempre que eu olho para essa caixa, é, é como se eu me conectasse a eles também. Vou pedir para você levantar um pouquinho e mostrar, aproximar um pouquinho da câmera. Cada uma com um formato, com uma cor, né? Isso é muito legal, né? É porque é tudo de locais diferentes, né? Então, ela vem, ela vem até com um pouquinho de terra do local, é, ela vem com as características do local, né? Então, eu acho que é, é como se eu tivesse também estado nesses locais, né? Mesmo que só pela energia, porque tudo, a gente sabe que é energia, né, então é com muito carinho que eu guardo isso e sempre levo comigo para onde quer que eu vá morar, hoje eu moro aqui em Mogi das Cruzes, né, então a conexão aí com a natureza é maior ainda, eu sempre tenho, sempre tive nessa conexão muito forte e eu acho que é uma forma de levar os meus amigos também por onde eu ando. Então, eu guardo esse item aqui com muito carinho, com muita lembrança e com muitas saudades de todos, porque nem sempre a gente né, pode estar tá conversando, pode estar tá trocando né, um pouco do que está acontecendo na vida de cada um, mas eles sempre são lembrados. E eu <risos> acho que esse é, é o segredo da vida da gente. né? Então, é guardar os amigos também no coração, mesmo que seja uma pedrinha. <risos> Muito bacana. Então, o pessoal já sabe, quando, quando que pensar em dar um presente para a Annalise, uma pedrinha, ela vai gostar. Interessante essa história, você tinha me contado já que você é mestra em reiki. Isso. E você tem uma, uma coisa assim, você parece a coisa da espiritualidade, essa coisa meio mística. O seu nome, aliás, eu te chamei de Ana, porque é Ana Alice. Alice. Oh, né? Isso. Você perguntou por causa da numerologia. Então você teve, sempre teve esse, essa coisa meio uh, mística mesmo? É, eu acho que assim, a palavra mística, né, Luciana, ela sempre levou meio que para um lado, para muitas pessoas, para um lado negativo. Oratismo, né? O misticismo. É. É. Então, só que hoje em dia a gente vê né, as práticas que são feitas, a energia, porque tudo é energia, nós somos energia, né? É, então eu acho que eu sempre tive muito isso, durante um tempo eu neguei, porque eu achava que era, né, era algo que eu não deveria compartilhar com as pessoas, mas eu entendi que eu precisava me aceitar do jeito que eu era. O nome é, foi muito engraçado, porque quando eu comecei a trabalhar com televisão, o que, que veio para mim? Né, que eu deveria juntar os meus nomes, isso não foi conversando com ninguém. É, que eu deveria juntar para ficar mais fácil para as pessoas falarem. Então, em vez de elas falarem a ah, Ana Alice Nicolau... Não, Ana Alice Nicolau. Depois é que a eu fui entender... Você que teve essa sacada? Eu que tive essa ideia. Eu que tive ah. essa ideia. Daí, depois de alguns anos, acho que 10 anos depois, é, eu fui numa numeróloga é, para entender um pouco sobre isso. E ela falou que quando eu juntei os dois A's, eu fiz com que, porque o A é a letra 1, um, né? Que eu desse uma força para a parte profissional. Uau! Então, essa união do Ana e do Alice, ela fez com que o, o profissional disparasse, assim, muito forte. E depois eu adotei. Né? Então, é, hoje é. todo mundo me chama de Ana Alice, é, só os mais chegados chamam de Ana, né? ou Aninha também, é um jeito carinhoso, mas A o Ana Alice ficou mesmo. Como? A família é. chama como? Tem apelido na família? Olha, já teve Nana, Nega do Leite, tem uma, <risos> vários apelidos engraçados. Por que é Nega do Leite? porque, porque assim, a nossa família é uma mistura, né é indígena, português, é, tem alemão, então é, era uma mistura muito forte, e eu sempre fui a mais morena da família, então era nega do leite, porque Caraca. as minhas tias me chamam de nega do leite até hoje, né outras me chamam de nana, as, principalmente as primas chamam de nana, então, mas é muito é muito carinhoso, assim, e o análise justamente foi e deu essa guinada, né, no, no profissional. Então, Sim. às vezes, a gente acha que não faz a diferença, mas faz a diferença. Sim, e Quando você falou ali, né, do reiki, é, fazem quatro anos que eu sou mestra em reiki, foi algo que também começou a mudar muito a minha vida, né, do autoconhecimento, daí eu fui para meditação, eu fiquei três anos meditando direto, duas vezes por dia, é, hoje eu já entro em estado de meditação, posso estar dirigindo, conversando aqui com você, eu estou em estado de meditação, então isso vai fazendo parte da vida da gente e ajuda muito, né, que a gente alinha aí a parte é, física, mental e espiritual, então eu acho que quando a gente quer alguma coisa, a gente deseja alguma coisa, a gente tem que unir essas três vertentes que a gente tem e fazer com que as coisas aconteçam. Na abertura aqui do programa, eu falei que você já foi costureira, que você já foi atleta, e essa coisa da costura é uma, uma tradição meio que do sul, da, da cidade de Blumenau, que teve uma indústria, é, é, Teixo e Fabril, muito, muito grande, né? muito forte, e, e a coisa do atleta também, que você queria ser atleta quando criança, é. né? queria que você contasse um pouquinho essa, esse passado aí seu. Sim, é, é, a minha mãe é costureira, né? Era mesmo, né? De costureira saber. mesmo, tanto que eu era, é, não é querer me achar nada, mas a minha mãe falava que, que eu, depois dela, era a melhor costureira que ela tinha conhecido. Ah, que, que eu era rápida, né? Então, imagina, a, lá se trabalha muito é, essa parte da confecção, principalmente malha, né? Malharias, as, as maiores malharias ficam lá. E... Muitas famílias foram para Blumenau, a minha mãe ela é de Imbituba, que fica depois de Florianópolis, perto de Laguna, é, o meu pai é de Tijucas, e muitas famílias saíam né, dessas outras cidades e iam para Blumenau, por quê? Porque lá tava o peixe, né? estava o polo peixe, estava o polo Texto. Então, as mulheres elas iam mesmo para se dedicar a essa função, serem costureiras, porque lá era emprego garantido, então, muita gente lá é, construiu família, né? meu pai e minha mãe se encontraram lá, né? em Blumenau. E eu conheço muitas mulheres, principalmente da idade da minha mãe, né? hoje com 73 anos, que fizeram a vida sendo costureiras. Então, a minha mãe foi costureira até os 63 anos, 64, ela nunca parou. E ela sente falta, ela tem a maquininha dela lá que ela costura de vez em quando, ela faz umas mantas para mim, para minhas sobrinhas. Então, virou meio que um hobby, né, depois que ela se aposentou. Mas isso é muito, muito legal a gente falar, porque as mulheres do Sul, assim, como né, do Nordeste, que você falou ali, as mulheres porreta, é, elas sempre foram muito à luta. Né? Elas nunca ficaram esperando o marido ajudar ou a família ajudar. Elas iam, metiam a cara e faziam acontecer. E isso eu herdei da minha mãe, da minha mãe, das minhas tias, é, essa vontade sempre de estar tá lutando. Se eu não tô trabalhando, eu, eu adoeço. Então, eu preciso desse movimento. Eu preciso estar todo dia é, estimulada a fazer algo diferente. Né? E, e antes disso, né, voltando daí para minha infância, é, o sonho de ser atleta, porque é, Blumenau, a região ali de Itajaí em Santa Catarina, sempre é, exportou, né, muitos atletas para o mundo inteiro, e tinha esse sonho, né? Ou você era, era costureira ou você ia ser atleta. Que coisa. né Porque a gente não tinha condições né de pagar um estudo, é, de pagar uma faculdade, meus pais não tinham. Então, é, ou eu ia ser atleta, né sonhar em ser alguém, ser uma uma grande atleta, e meu sonho era sair do Brasil, ir para a Alemanha, jogar na Alemanha, porque eu jogava handball. Então, eu me inscrevi no colégio, dos 10 até os 19 anos, eu pratiquei handball, participei aí do infantil, do infanto, do juvenil. Quando chegou para ir da parte do juvenil para adulta, é, lógico que a gente passou, né, muita dificuldade, como muitas famílias, por causa das enchentes também. Por isso que até quando vocês me perguntaram se eu guardava muitas coisas, é, eu acho que a gente passou por tantas situações difíceis com as enchentes de 84, de 85, que meio que isso é uma coisa minha, tá? É, eu desapeguei muito das coisas rápido. porque Eu sabia que no outro ano ia ter enchente, então não adiantava ficar cuidando muito das coisas, porque você tinha medo de perder tudo. né? Vocês, então, foram, bom... vocês tiveram a casa? Sim, né? sim, sim. Perdemos tudo. Eu lembro que a gente... Eu nasci em Blumenau, nós fomos embora para Barra Velha, que meu pai tinha um emprego lá, que é o litoral de Santa Catarina, e depois, com cinco anos, a gente voltou, né? Eu já estava com cinco anos. Isso foi entre 84 e 85. Então, imagina você passar por isso, né? É, perder tudo, ter que sair da, da onde você morava para ir para o alto. Ainda bem que eu tinha avó materna que morava no alto. Então, todo mundo ia para a casa dela, todo mundo ficava lá e não eram poucos dias, né? Eram dois, três meses, Imagina isso, com tudo debaixo d'água. Então, eu acho que eu fui ali desapegando um pouco. Hoje eu entendo isso, que foi o meu desapego de não, é, tipo, me, me apegar muito nas coisas, porque a gente perdia isso muito fácil. Pelo sofrimento e... que você já tinha tido uma vez, de, é, de perder eu... tudo de uma hora para outra. né? De uma e... hora para outra. É. E é interessante a gente estar tá falando isso, Lu, porque daí vai caindo algumas fichas, né? Porque até então você não, não acessa aquela memória, daí agora, conversando, a gente acessa aquela memória, e daí eu penso assim, caraca, olha tudo que a gente passou, né? Olha o quanto a gente sobreviveu, o quanto a gente foi forte, né? Depois ia lá, eu lembro do meu pai, meu pai ia de, de bateira, né? Que eles falam, que é aquele baquinho pequenininho, ajudar as outras pessoas, tirar as coisas dela de, delas de dentro de casa. Então, assim, a gente tinha sonhos, é, sempre fui uma menina de muitos sonhos né? Sonhava grande, sonhava em ser moça, sonhava em ser Artista é, Sonhava, mas também tinha aquele receio De não conseguir, por quê? Porque a gente perdia as coisas né? Então, isso também Foi trabalhado depois da minha fase Adulta, eu trabalhei muito isso A gente acha que é, A gente não traz traumas da infância Imagina para quem perde tudo né? Que nem a gente vê aí embrumadinho, né, que perderam famílias, ou a gente, que nem a Petrópolis, gente passou por uma pandemia, é, Petrópolis agora, ou que nem mesmo a pandemia, né, que levou tantas pessoas, que deixou tantos traumas em muitas pessoas, só que a gente não pode ficar presa ao trauma, a gente tem que continuar. É. E meu sonho era ser atleta, né, então eu, eu sonhava assim, ser uma grande jogadora, me dediquei muito, treinei muito, conheci muitas pessoas, viajei muito, é, só que ao mesmo tempo eu era atleta e ajudava a minha mãe em casa né, com, com as costuras. Então, eu trabalhava ali se dedicando àquela coisa, não parava um minuto e ainda tinha que estudar. E foi nessa época também que você começou a participar de concursos de beleza, essa Sim. coisa de modelo. Foi aí, né? Nessa... Foi nessa. Eu parei aí. de jogar. É, eu, eu já estava já com 18 anos é, quando a minha mãe chegou e falou: ó, filha você vai ter que escolher, ou você joga handball, e a gente não tem condições de manter você jogando handball, porque preço de tênis era caro, uniforme era caro, tinha que trabalhar, né? Cria vergonha na cara e vai trabalhar, uma moça com 18 anos. Daí eu falei para ela, ó, então eu vou continuar trabalhando com a mãe e... e estudando, né? Daí fui acabando, segundo grau, tudo, e continuei trabalhando com ela nesse andar da carruagem, tinha uma prima minha que participava de concursos de beleza, e ela chegou um dia para mim e falou, por que, que você não se inscreve? E eu me achava o patinho feio da família, e era mesmo, sempre fui patinho feio, eu digo que eu sou simpática, porque o que eu tenho de prima bonita... Nossa senhora, imagina essa mulherada, olha Você não lindo. tem, sério, você não tem noção, a minha mãe, a minha, são as sete mulheres... É uma mais bonita que a outra. Hoje elas estão aí com 70, 60, 50, e estão lindas, e nunca fizeram nada, nada, nada, nada. Mas essa coisa que você falou da Nega do Leite é interessante, porque você devia se destacar, justamente no sul, por ser morena. Morena. Né? Então, foi aí, que começou, foi aí que começou tudo. Porque eu, assim, jogava handball. Então, eu era meio corcunda, eu era muito musculosa. Né? Eu era, tinha um andar assim, mais, vamos dizer assim, não tão feminino. Bruto? É, eu era meio, eu, eu sou meio bruta. <risos> eu sou ainda meio bruta, Lu. É, mas é o meu jeito. Né? Então, assim, essa parte do feminino, daí é que eu fui reconhecer dentro de mim quando eu me inscrevi a primeira vez no concurso. Só que eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito observadora. Né? Então, assim, é, eu observo alguma coisa, daí eu vou lá e tento fazer igual. E nesse primeiro concurso, imagina, eu tinha um corpão de atleta, né? Fui pra, eu era para a região do sul, eu não era alta, eu era baixinha, eu, tinha, eu tenho 1,68m, né? e as mulheres tinham uns 73, 1,74m, e lá vai. E participei desse concurso ficando em segundo lugar. Por quê? Porque eu não parava de rir. Porque eu achava muito engraçado. Imagina, joguei handball quase durante 10 anos, e daí você vai para uma passarela. Eu fiquei rindo, né? porque eu achava muito, muito cômico aquilo. Mas eu comecei a observar as outras meninas que estavam participando. E fiquei em segundo lugar. Eu falei assim, peraí, agora eu já sei o que, que eu tenho que fazer no próximo concurso. E ali eu comecei a participar de um concurso atrás do outro. E quando eu falo que eu participei de 35 concursos em Santa Catarina, foi porque assim, eu ia em outras cidades disputar, eu pegava busão, pegava carona e ia participar. Porque eu queria aprender como é que elas conseguiam ganhar concurso. E ganhava prêmios, né? Ganhava carro, ganhava moto. E pensa, para quem trabalhava como costureira, você ganhar alguma coisa como isso. Imagina. Então, assim, eu já comecei a idealizar ali é, várias coisas, né? Pô, posso ajudar meu pai e minha mãe, que sempre foi algo que eu sempre lutei para isso, e sempre luto né, para dar o melhor para eles, poder proporcionar para eles assim, coisas maravilhosas, e pude, durante esses anos, proporcionar. Então, é, foi assim, um aprendizado constante. Ali, eu comecei a me destacar, Justamente como você falou, porque eu era a mais morena, né? Nos concursos era difícil você ver uma negra desfilando, é uma mulher lá, assim, com a pele mais morena que nem eu. Eram tudo loiras, dos olhos azuis. Só que eu tinha um corpo muito bonito, justamente por causa do esporte. Né? e outra coisa, eu tinha, o esporte, ele me deu muita maturidade, muita dedicação, é, muita responsabilidade, né, então eu era a primeira a chegar, a última a sair, eu sempre era muito, eu sempre fui muito prestativa com os outros, então, assim, nos concursos, é, eu ganhava muito como me simpatia, porque eu sempre estava ajudando as outras concorrentes a participarem, né? Então, a maquiada, aí eu fui fazer curso de maquiagem, eu fui fazer curso de cabeleireira, então, antes de eu ir para algum é, concurso, eu já chegava pronta. Eu não esperava alguém me arrumar, alguém me maquiar, né? Então, eu fui adquirindo aí aprendizados e conhecimentos que talvez, é, em, em outro momento da minha vida, eu não teria feito. Mas, eu, eu sou, por isso que eu digo, eu sou muito curiosa, eu sempre quero saber o porquê, como é que faz, como é que não sei o quê, e eu acho que isso é que foi moldando a Ana Alice Nicolau. E o incrível são os, os caminhos da vida, né? É, porque, é, então, do esporte, te proporcionou um corpo bonito, que te ajudou nessa coisa da modelo, é, a partir daí, depois de é, trabalhar no Sul, você vem para Para São Paulo. É, ainda como modelo, é, faz capas de revista de uh, uh, nu, né? É, estoura com isso, vai para a casa dos artistas no SBT, um programa que era um sucesso, já tinha tido uma edição. Você Pensa ali, tá... isso, né? Pensa isso há 20 anos. Para uma menina Pensa... Chegar do sul, né? Imagina. Mas é o quê? Aquela coragem, né? A coragem de acordar cedo todo dia, de, de fazer o melhor, de, de não ter medo. Tanto que muita gente me pergunta, né? É, ah, você não tem vergonha de quando você fez o nu? Você assim, não tem vergonha nenhuma. Porque eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu sei quem é aquela menina que com 19, 20 anos posou nua entendeu? Então, assim, ah, e depois você foi para a casa dos artistas, daí você foi para o jornalismo, ali eu não sabia é, o, como tudo isso iria acontecer na minha vida, mas eu não tinha medo, eu sempre fui muito, muito corajosa, eu acho que isso daí vem, né, das mulheres da minha família, da minha avó, da minha bisavó, que sempre lutaram, que sempre, é, hoje a gente fala do empoderamento feminino, e daí eu vejo o quão elas foram empoderadas, né? o quanto as mulheres que, que são as nossas ancestrais, que foram as nossas raízes, o quanto elas batalharam. E hoje a gente dá continuidade a isso. Você foi muito corajosa em topar essas oportunidades todas que iam aparecendo, mas como é que você reagiu às críticas assim que você começou como uh, apresentadora no SBT? Apresentadora de telejornal, na época você não era jornalista, e foi obviamente muito criticada, todo mundo dizendo que você só estava ali por causa da sua beleza, é beleza. a história do, do Jornal das Pernas, né? como é que chamava? Isso. É, notícias breves, mas ficou conhecido é, por dois nomes, né? É, ou era Jornal das Pernas ou Jornal das Barbes. Porque era você e a Cíntia Benini. Isso, eu e a Cíntia Benini. E foi, assim, é, algo que eu digo que... A gente foi uma grande mudança ali, né, Lu? Você também, como jornalista, você sabe o quanto nós, mulheres, sempre sofremos muito, né? E hoje a gente pode falar isso, porque... O jornalismo sempre foi um ambiente muito machista, é, em que os homens sempre estavam à frente e as mulheres sempre atrás. Ainda né? é. Ainda, ainda é. é majoritariamente, majoritariamente. Mas, é, vamos dizer assim, por debaixo dos planos. Sim. Mas ainda é muito, e eu acho que a gente tem que dar continuidade a isso, de lutar por isso, dessa igualdade, né? porque é, não, nós não somos diferentes bem pelo contrário, nós os homens e nós mulheres, é, eu digo que a gente tem que andar lado a lado, né? não um na frente nem o outro atrás, mas sempre de mão dadas, para a gente construir um mundo melhor. Mas e, eu, eu, assim... O que pegou em você nessa época ali, de você ser, ser taxada disso? Você só está aí porque é bonita, não porque você é competente, boa Lu, eu Lu, eu saí de uma cidade é, alemã. Tá? Então, imagina como já, já, eu já vinha vivenciando isso, né? de uma mulher que não era loira, né? começar a se destacar numa cidade, então, eu acho que eu já fui sendo preparada de alguma forma, porque eu lembro quando eu ia, principalmente, em algum é, teste né? para fazer fotos, fazer algum, gravar algum comercial, é, em que as, a minha mãe nunca pôde me acompanhar, porque a minha mãe sempre trabalhou muito, então, a gente fala né, das mães de Miss, que acompanham as filhas, que querem que as filhas deem certo, e muitas vezes nem é o sonho da filha, mais o sonho da mãe do que da filha. É, e eu ia, e eu já recebia já, é, esse, eu já via esse preconceito. né? Eu ouvia muito, ela ah, vem aquela pretinha, ela é, vem aquela morena, o que, que essa menina está fazendo aqui, no meio de muitas loiras. Então, eu já sofri isso desde cedo. Só que eu sempre tive em casa, eu acho que muito respeito, né, e nunca existiu isso dentro da nossa família, preconceito, né, racismo é, e tantas outras coisas. A gente sempre foi uma família muito livre, né, e muito aberta de falar as coisas, eu chegava, falava para minha mãe, falava pro meu pai, ai, ah, se dane, deixa para lá, vai mesmo assim, e eu ia. Então, isso já era muito bem resolvido dentro de mim. Só que, você está a nível nacional, mas eu acho que, como eu já tinha posado nua, eu já tinha passado por um reality show, é, estar dentro daquele mundo machista do jornalismo era mais um grande desafio que eu tinha pela frente. Lógico que eu vou falar para você que, depois de alguns anos, eu fui perceber os traumas que tinham dentro de mim, que foi daí, foi o um momento do autoconhecimento, de eu olhar para dentro e tentar resolver aqui dentro o porquê que tinha tanta dor, né? Mas essa caminhada foi muito difícil também. Mas eu acho que lá atrás, é, ficou dentro de mim, assim, foi criando uma certa proteção, né? E eu sempre, eu sou uma pessoa muito de fé de Deus, e eu sempre dizia assim, Deus, perdoa, perdoa essas pessoas, elas não estão sabendo o que elas falam, porque elas não me conhecem, elas não sabem a minha essência. Elas só sabiam o que elas viam ali, na TV. Então, eu continuei, continuei, tive que, lógico, fui modificando é, a minha personalidade, fui modificando o meu jeito de ser, fui virando é, uma mulher um tanto quanto... Eu não vou dizer assim, forte, mas bruta. Mais dura, né? né? Mais, mais dura, mais dura. É cascuda. Muito cascuda, muito cascuda. Tanto que, é... daí a gente fala de relacionamento com as pessoas. Hoje eu vejo o quanto eu me fechei, o quanto é... eu me distanciei dos meus amigos, o quanto eu, uma forma de me proteger me distanciei das pessoas que me amavam e que eu amava, mas era uma forma de eu me proteger também, porque eu já tinha sido tão magoada, tão ofendida, tão, sabe, tão humilhada é, e sempre tive que me erguer sozinha no outro dia. Porque Eu estava sozinha aqui em São Paulo. Então, eu acho que é daí essa mudança que eu fui tendo com o passar do tempo, depois de 17 anos né, no jornalismo, e daí vem a resposta, né? Quando a gente fala 17 anos, não são 17 dias, não são 17 meses. Então, não foi somente a beleza, né, Lu? Foi, depois eu fui estudar, fui fazer faculdade, fui, oh. fazer, meu, fui, fui fazer tudo que eu precisava fazer para hoje eu também me aceitar como jornalista. Né, e saber o conteúdo que eu carrego. Porque, senão, você continua dando somente voz às dores e esquece de se validar. Né? Então, eu acho que foi uma construção, uma construção com desconstrução, que, que teve vários acontecimentos, teve uma síndrome do pânico, né? dentro nesse caminhar, que hoje eu vejo como uma libertação, não vejo como uma síndrome do pânico, foi um grande despertar, que você acha que essa síndrome do pânico, que tem a ver, aliás, com um outro objeto que você vai mostrar para gente, essa síndrome do pânico, talvez tenha sido um resultado acumulado de, de tudo isso, e que uma hora veio, estourou, isso, né? Isso, uma hora, é, uma hora a bomba explode, né? É, qualquer coisa que ela está sendo, até mesmo né, para você moldar um diamante, você precisa pre prensar ele muito, pressioná-lo muito, né? até ele, essa pedra virar um diamante de verdade. Então, eu acho que foi isso, foi esse processo. Porque chegou uma hora que é, você guarda somente aqui, né, na sua mente, ah, tá tudo bem, mas fica um resquício, né? Ah, perdoa, mas fica outro resquício, deixa para lá, mas fica o resquício, e uma hora aquilo vem pro corpo. Então, você explode. né? E, e explode justamente quando você tem um trauma, porque daí aquele trauma te leva no seu pior momento. Então, todas as sombras vêm à tona, todos os seus medos vêm à tona. Por isso que a gente, quando a gente fala né, de saúde mental, a gente precisa olhar para esse todo. Daí eu comecei a entender que isso não não não foi somente do jornalismo, né? isso também teve Casa dos Artistas, teve é, o Nu, teve as enchentes, teve a infância, então, é desde lá de trás que você vai guardando, guardando, guardando e você explode. E eu, assim, hoje eu sou muito grata, muito, muito, por ter acontecido isso. Porque talvez se não tivesse acontecido isso, talvez eu não estaria aqui. Bem do jeito que está resolvido, Bem do né? jeito que eu estou bem resolvida. É, eu acho que esse quando esse, essa síndrome vem seja do pânico, seja de burnout, seja depressão, é um pedido de socorro, entendeu? Então, assim, a gente precisa olhar para o lado e ver as pessoas que estão ao nosso lado e, e ter empatia pelo que elas estão sentindo. Não julgar, não achar que a gente sabe de tudo, porque a gente não sabe de nada. É. né? Então, assim, essa síndrome do pânico, ela veio realmente para mim dar uma sacudida e, tipo assim, Analise, acorda. O que é que você tá fazendo com você mesma? Quantos sapo você vai continuar engolindo? Quanto tempo você vai deixar as pessoas te julgarem? E você tá indo no barco delas, você tá deixando de ser quem você é. Então foi o um momento de dizer assim, chega, né? De tipo, basta para tudo isso. E daí foi o um momento de eu olhar para dentro. E como você disse um aprendizado, né? Porque é, você foi colocando tudo isso no papel nessa, nessa fase da sua vida, né? Isso pode virar um livro, inclusive. Eu vou falar pegar, para você, começou... Posso pegar o segundo objeto? Posso, claro. Esse, esse é o segundo objeto, tá, gente? É um diário. E durante o ano de 2012 até 2013, que eu fui diagnosticada daí com síndrome do pânico, é, eu fui escrevendo nesse diário. Eu lembro que eu estava na faculdade, né? É, para quem não sabe, eu fui fazer faculdade, e eu já, tava já, eu já estava já cinco ou seis anos apresentando o telejornal. Apresentando, eu não era jornalista, estava apenas apresentando. Prestei vestibular com 30 anos e fui fazer a faculdade. Por quê? Porque ali eu entendi que eu queria fazer jornalismo. Então, eu fui colocada pelo Silvio Santos num lugar e ali cresceu uma paixão né, pelo jornalismo. Ana, eu... antes de você mostrar aí o, o seu diário, é... o Silvio foi muito bom para você, obviamente, né? é, te deu oportunidades que você talvez jamais tivesse imaginado, mas, por outro lado, também, é, é, querendo ou não, diretamente ou não, te expôs em, nessas situações de colocar você ali sem ser uma profissional do jornalismo, de te colocar mostrando as pernas, de te tirar cada hora num jornal, é de madrugada, é de dia, é de tarde, é de noite. Você tem algum ressentimento é, é, de, de tudo isso que aconteceu durante esses anos? Nenhum, Lu. Porque ele viu dentro daquela menina, né, que tinha 19 anos, 20 anos no máximo, é alguém que eu não via, mas que hoje eu enxergo, né? Então, eu acho que eu sempre, e hoje eu vejo o quanto eu gosto de ser desafiada, né? Principalmente no trabalho, porque eu sempre digo, ah, eu não sei fazer, me dá cinco minutos que eu vou lá e aprendo. Rapidinho, ainda mais hoje em dia, né? Baixo download, vamos lá, vamos fazer. Então, eu acho que assim, não tem mágoa nenhuma, nenhuma, nenhum ressentimento, nada, nada. Silvio Santos, love sempre. Esse estudo que você escrevendo aí durante é, essas, esse processo aí de, de diagnóstico da síndrome do pânico, que é uma coisa que demora, enfim, é, isso agora você, você tinha comentado comigo, que você pensa em transformar isso num livro. Isso. é Por quê? Isso daquilo, eu não tive consciência na época do que eu escrevi. Tá? Foram, acho que, seis meses que passaram eu escrevendo esse livro. Eu acho que tem até a data aqui. Ele começou a ser escrito no dia 23 de junho de 2012. Tá? E depois, se eu olhar pelas datas finais, 5 de maio de 2013. Tá? Então, mais. Praticamente estudando, é, escrevendo. Escrevendo, só que tem um porém. Eu escrevia e eu não conseguia ler. E como eu já estava nesse processo da síndrome do pânico, da desassociação, é, eu não sabia nem o que eu estava escrevendo. Eu consegui pegar, daí eu nunca mais passei pela crise, né? tive a crise realmente, é, em que. Daí foi diagnosticado a depressão, a síndrome do pânico, é, o trauma né, que eu tinha tido, uma decepção muito grande no relacionamento que eu estava tendo na época. E, e daí eu fui começar a fazer terapia, começar todo esse processo. Isso foi em 2013, 2014, 2015, 2016. Em 2017, que eu consegui pegar isso novamente na mão. Ele estava guardado dentro das caixas só que eu não consegui abrir. Daí eu fui procurar uma mentoria é, e explicar isso para essa pessoa e que me ajudou muito a olhar para isso de uma outra forma, não de uma forma, porque eu tinha é, dado a ele, vamos dizer assim, algo uma simbologia negativa, pesada. E depois desse processo todo de autoconhecimento, eu fui para o lado do amor. Então, eu comecei a folhear e comecei a observar algumas coisas nesses textos. Eram perguntas e respostas. Então, perguntas que eu fazia, não sei se para Deus né ou para mim mesma, e vinha a resposta. Então, assim, aqui dentro... Tem textos valiosíssimos que eu guardo com muito amor, com muito amor. Ele é um diário lindo. Eu lembro que ele é todo de signos, né? E eu adoro signos, então, ele é todo cheio de signos, ó, é aquário, época de... O ano de aquário, não sei o quê. E tem os primeiros textos, né? É, e posso ler só um trechinho dele? Claro, claro. É muito gostoso hoje, né? Depois de tantos anos, a gente está em 2022, então são 10 anos. Sua vida será sempre o que você está mentalizando. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança dos seus pensamentos. Depois é que eu fui entender isso, na época... Eu não sabia nada do que depois eu fui aprender, daí eu fui né, fazer terapia transpessoal, é, cursos de terapia, fui fazer cursos para entender a síndrome do pânico, cursos para entender a criança ferida que todos nós carregamos dentro de nós, é, de reiki, de meditação. É, foram, os últimos anos foram de autoconhecimento assim, total e de muito estudo. Né? Mais de 200 livros lidos desde então, anotações feitas Textos escritos, além desses, já tem quase 400 textos aí escritos Que eu tenho que parar uma hora para alinhar isso E colocar isso também para as pessoas Para que elas tenham esse conhecimento, né? esse entendimento Porque eu acho que assim, só quando a gente passa pelo processo realmente é que, E a gente se cura é que a gente pode passar para o outro, né? Porque enquanto ainda existia dor, existia mágoa, hoje eu consigo olhar e falar de tudo muito bem. Ah, com muito amor ainda e muita gratidão. Mas é, não saberia falar sobre isso talvez há quatro anos. Eu acho que tudo é amadurecimento, né? Então esse aqui é o segundo item, né? Que eu espero em breve transformar, como você falou. Em um livro que possa ajudar muitas pessoas que passam e passaram também por isso. Muito bacana. Obrigada por mostrar um objeto aí tão íntimo, né? Tão íntimo seu, é, de uma história tão particular sua, é, para gente. E você, retomando aqui o que você falou das mulheres guerreiras, da sua coragem de ir lá, de fazer, de aprender, é, depois do, do, do SBT, que foi 2019. 19, né? 19, isso. E, e agora você é como agência também de comunicação. Essa sua capacidade de experimentar, tentar, se reinventar, te rendeu um prêmio, não é isso? Isso, isso mesmo, Lu. É, é muito engraçado, né? Porque a gente trabalha... Eu trabalhei 17 anos no jornalismo, então, assim, para você desengessar daquilo que você era para se tornar realmente quem você é, exige muito esforço. Quando eu saí do SBT, foi assim... Uau! Agora eu tenho o um mundo pela frente. Mas também tinha aquele processo interno, assim... O que, que eu vou fazer da minha vida? Porque Eu achava que eu só sabia fazer aquilo. Então, foi muito olhar para dentro foi desconstruir aquela análise, né? olhar para o que estava acontecendo ao redor, e daí falando do terceiro item, que fala né, sobre gênios da atualidade, né? e o que é você ser um gênio. Né? Hoje eu entendo que é você estar aberto ao novo, né? você é, olhar para tudo isso que está acontecendo ao seu redor, por mais difícil que seja, e captar algo de bom. Né? E eu acho que é essa mudança, esse aprendizado que a gente precisa ter. E isso rendeu né, esse mergulho ao virtual, mergulho à internet, a essa comunicação é, via call, via é, que a gente, ao mesmo tempo que a gente está distante, mas a gente está tão perto, né, isso deu um prêmio. Né? eu ano passado, no final do ano passado recebi esse prêmio Gênios da Atualidade que me fez olhar e não é até, eu, eu assim eu, eu sempre falo para as pessoas que a pior coisa que, a gente, que o ser humano tem é ego né e para eu olhar para isso, eu, eu, o dia que me ligaram e falaram, eu disse assim, não para que, que eu vou ganhar um título desse gente, tem um monte de gente aí que não você merece isso, porque você não sabe a mudança que você está fazendo na vida das pessoas e que você fez na sua, principalmente. Porque a gente só consegue ajudar o outro a partir do momento que a gente faz na nossa. Verdade. Né? Então, esse prêmio, para mim, assim foi... É, eu chorei muito nesse dia é, e agradeço muito né, por ter recebido, porque ele, ele foi uma chavinha que virou que assim, Lu, não existe idade, não existe momento, não existe tempo. O que existe é vontade. E a gente precisa se movimentar. Então, quando assim, seu corpo falar: "Ah, tô cansado", se movimente mesmo assim. Quando a sua mente tiver: "Ah, não, tô muito velho para isso. Eu vou fazer 45 anos, Lu". Eu me sinto como se eu tivesse com 20. E assim, pronta para tudo que vem pela frente. Eu acordo todo dia, cinco horas da manhã. Tá? E vou dormir quase meia-noite. Então, assim, vamos para cima. Vamos fazer acontecer. Porque tudo está na mente da gente. E uma coisa que eu sempre digo para quem trabalha comigo, para quem é, vem para a agência, é a mente mente o tempo inteiro. Então, vamos aprender a equilibrar ela e dizia assim, aí quem manda aqui sou eu, eu vou fazer acontecer. Então, a vida ela é movida por desafios. E muita fé. né Muita, muita fé. Porque eu acho que, quando você perde a fé, é porque você precisa olhar para dentro de novo. Eu não estou falando de religião. tá Eu estou falando porque a fé te dá esperança, te faz acreditar em algo. E você precisa sempre acreditar em alguma coisa. E eu me, me emociono porque... É uma coisa muito, sabe? É uma energia aqui dentro que, tipo assim, eu só peço a Deus, me dê muitos anos de vida, porque eu quero fazer muita coisa ainda. Deus te ouça, que maravilha! Olha, grande finale. Grande finale. O fundo do baú, quanta história linda se passou, e a gente termina com a sensação de que ainda vem muita coisa maravilhosa é. pela frente, tomara e que, quem sabe, daqui a alguns anos a gente faz de novo um fundo do baú para falar desse, desse novo período é, é, da sua vida. Eu adorei eu o pai. nosso bate-papo, muito, muito obrigada por ter aceitado o convite de vir aqui mostrar esses objetos. Eu que agradeço. Nossa, eu que agradeço. Eu, assim, é, falar até uma coisa né, como grande fã do seu trabalho, né? É, a gente caminhou juntas aí, mesmo né, em emissoras diferentes, Verdade. mas sempre admirando muito o seu trabalho, sempre, é, é, é o que eu digo, se a gente não sabe, a gente tem que observar quem faz para a gente aprender. E eu observava o seu trabalho, o jeito que você apresentava, o jeito que você falava, e eu acho que tudo isso que eu sou hoje, né, que eu estou me tornando hoje, é um pedacinho de cada um. Né, que já estava lá construindo a sua história, que construiu lado a lado, e eu acho que é isso, a gente sempre tem que olhar para o outro, poxa, o que que eu posso tirar de bom? né? Ah, isso, isso, isso, e, e a gente é a soma disso tudo, do que a gente viu, do que a gente conseguiu é, captar dos outros, né? dos outros profissionais, das outras pessoas, então é, é sempre aquela coisa, vamos parar de olhar para os outros, e ah, o que que vai vir de ruim ali? não. O que, que eu posso tirar de bom, né, de aprendizado? E a vida é um constante aprendizado. E eu acho que é isso que eu espero poder passar para as pessoas também, como eu também venho aprendendo, porque eu sou uma eterna aprendiz. Maravilhoso, Analice. Tudo de mais maravilhoso para você, querida. Muito, muito obrigada. Obrigada. Gente, que entrevista maravilhosa. Hã? Fala aí, eu nem pedi durante a entrevista para você deixar o seu like. Deixa o seu like, não vai esquecer, compartilha quanta história bacana e quantas mensagens importantes, hein? Quanta gente aí fora precisando ouvir esses conselhos, essas reflexões, né? Para, como disse a Ana, essas fichas caírem. Que bem que isso pode fazer para as pessoas. Então, compartilha esse vídeo, ajuda aqui o canal. Se você, por um acaso, é novo aqui, inscreva-se e seja membro, porque tem um quarto objeto da Alice Nicolau, que quem vai ver primeiro são os membros do canal. Muito obrigada pela sua companhia e se liga, hein? A gente se vê no próximo Fundo do Baú. Até lá! <risos>